Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Lounge Terminal 3 de Guarulho, voo internacional Mas não é Joy aqui que está nesse voo não, viu? É o Edinho e o Jean que foram viajar para Miami E gravaram um vídeo na sala do Bradesco Terminal 3 Um luxo de sala VIP, é meus amigos pessoal, estamos aqui na nova sala VIP do Bradesco, no Terminal 3, um lugar super confortável. Ó, com um ambiente muito, muito bacana, muito exclusivo. Isso aqui é uma área de descanso. Nós temos aqui a janela ao fundo, que dá para os bastidores do Terminal. Estamos aqui bem atrás da recepção. Uma sala para você poder escutar seu celular tranquilo. Bar com bebidas alcoólicas, vinhos, champanhe de drinks. Um ambiente muito confortável. Cliente do Bradesco, por exemplo, que só tem o cartão América Express? Teria duas possibilidades: usar do Bradesco Lounge e usar também a sala a sala Centurion lá em Guarulhos. Já o cliente do Bradesco, que tem, por exemplo, o Priority Pass, o Elo Nankin com dois acessos, ele teria como usar a sala do Bradesco sem descontar os dois acessos e usar a sala do Safra, por exemplo, com o Priority Pass. Ou com o Diner, a mesma situação. Já com o A Eterno, aí sim, é limitado no Lounge Key e no Dragon Pass. Aí ele teria várias salas para usar lá. E o Jerry e o entraram através do American Express The Platinum Car na sala do Bradesco, se eu não me engano, ou foi Coelho Diners, eu não tô lembrado aí com qual dos cartões que eles usaram, mas vocês vão ver no vídeo junto comigo aí que legal que é a sala do Bradesco junto com o Edinho e o Jean. O Edinho foi reservar o lugar para tomar banho, botou a net. Lembrando que nessa sala é aceito os cartões Elo Nanquim, com um acompanhante, Elo Diners do Bradesco com um acompanhante, America Express The Platinum Car do Bradesco, pessoa física com um acompanhante, e Visa Infinity Eterno, Private e pessoa física normal para o Bradesco com um acompanhante. E na pessoa jurídica também os cartões supremos da pessoa jurídica, o The Platinum Car, o Elo Diners, também acessaria a sala do Bradesco, lá onde o um terminal 3 mediante. É, também levando um acompanhante. Pois é, e aí? Gostaram? Legal demais, que sala bonita, né? Muito top, mais uma, né? Pra poder aí contemplar Guarulhos no Terminal 3, um luxo de sala VIP, não é verdade? E os cartões que aceitam, que eu acabei de falar pra vocês, é, todos os cartões que aceitam essa sala VIP. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário já postamos para vocês. Se inscreva lá altarendablog.com.br e eu espero por vocês. Lá não aceita cartão Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass e Compra de Acessos. É uma sala exclusiva do Bradesco para com os seus clientes, tá? Tem café da manhã, almoço e janta também, beleza? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Alan Santos, um grande abraço. Maé Antunes, um grande abraço. João Paulo, um grande abraço. Daniel Conrado, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.